Se escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder, tem que ir até o final Se quiser vencer ah. Salve, salve, mãe é que é nosso organismo e hoje teremos indicação ao Paredão, que será de modo diferente. Não haverá o um líder indicando, mas sim, os dois mais bem votados irão ao Paredão e se enfrentarão. E agora vamos ver o que ocorreu nessa manhã tensa. Olha, Márcio, nós temos que tomar alguma providência, porque essa tarde a anemia falsa forma está saindo uma traíra. Eu concordo, mas o que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Nós iremos combinar voto. Sim, mas só nós dois não dá certo. A gente tem que ter mais alguém pra poder botar lá no paredão. Mas é por isso mesmo que você vai falar com o oxigênio? Boa ideia, boa ideia. Eu vou tentar usar minha amizade pra convencer ela a entrar nesse voto com a gente. Certo. <risos> e aí, beleza? Ah! Olha só, tava lá com a DNA e a gente tá tentando fazer um compor aí pra botar a Ninguém pra fora da casa nesse paredão. Você tá dentro? gente tá pro seu voto também. Ah, é? É. Eu tô dentro, porque a Areninha é muito chata, ela fica impedindo meu direito de ir e vir. Não gosto dela. É, e não é só com você não. Ela deixa a minha estrutura totalmente deformada. Terrível. Meia. Então, posso contar o seu voto, posso? Pode contar? Posso. Então tá, vamos botar ela pra fora hoje. Bora! É. Agora, por favor, dirija-se ao confessionário na seguinte ordem. DNA, hemoglobina, hemácia, oxigênio e anemia falciforme. Para a confessionária. Olha, Pioque, você sabe, né? Que eu tenho todas as receitas que tinha certinhas para fazer proteínas. Então meu voto vai para a pois quando ela está presente é porque ocorreu uma mutação no meu gene que tem a receita para produzir a cadeia beta da hemoglobina. Essa substituição da dimina por adenina muda um códon que passa a codificar o aminoácido valina ao invés do ácido glutâmico na posição 6 da cadeia da beta-globina. Isso faz a hemoglobina ser do tipo S e desse jeito não dá, Bianchi. Eu acabo produzindo essa hemoglobina S, que tem propriedades psicoquímicas químicas alteradas e eu não gosto de produzir as coisas com defeito. Eu não gosto. Tchau, Bianchi. Oi, gente! O Brasil todo sabe que eu sou a proteína das hemácias e vivo para ligar oxigênio nos pulmões para os outros tecidos do corpo para que suas células possam respirar. Por isso, meu voto é para me proteger. Eu volto na Ney, pois ela troca o aminoácido ácido glutâmico pela valina na minha cadeia na posição 6. E isso altera toda a minha estrutura e consequentemente minha função. A valina é um aminoácido apolar. E na posição que ela fica, ela, ela faz com que eu me junte com minhas irmãs hemoglobinas por forças hidrofóbicas, fazendo verdadeiras maçarocas dentro das hemácias. Isso acaba por determinar mudança da forma das hemácias, que assumem forma de força submetida a baixas concentrações de oxigênio. Ou seja, quando a minha face fome muda apenas um aminoácido de mim. Isso já é suficiente para que eu não consiga transportar meu oxigênio direito. Boa noite aí, Biocchi. Boa noite, Brasil. É, primeiro eu queria agradecer a galera aí do fã clube que tem me botado nos apelidos interessantes aí, tipo, elitrócito, é, globo vermelho, tá ligado? Então, é, valeu aí. É, meu voto essa noite vai para pra anemia falciforme, porque por causa dela eu acabo carregando aí umas hemoglobinas bem defeituosas, tá ligado? Se eu não conhecesse essa bandida, eu estaria que nem minhas outras irmãs aí do, do, dos organismos. É, saudáveis, tá? É, tipo, redondo e côncavo e perfeito, mas por causa dela eu acabo com essa forma é, de foice dura e fico muito quebradiça disso e quebra muito mais fácil. E assim, achou sacanagem também o que ela faz com, com minha meu amigo Oxigênio, tá ligado? Impedindo ela de se locomover pelo organismo. E você sabe, né? Um organismo que não tem hemácias, o que é que acontece, né? Anemia. Então isso é, isso é muito mal. É, então é isso, meu voto vai pra ela essa noite Espero que ela saia, tá bom? É isso aí, beijo mãe Valeu Brasil Eu, a... eu não quero que pensei que eu comprou assim Mas o meu voto vai para pra nefosiforme Porque ela fica impedindo O meu livre movimento no fluxo sanguíneo Por causa da mutação que ela provoca no DNA Que faz com que a massa Que fica toda deformada, coitada Carrega hemoglobinas defeituosas Que impedem de me transportar através dos órgãos Desse lindo organismo em que estamos vivendo Que é essa casa do Bioquímica Brasil então, assim, como os órgãos e membros não conseguem viver sem mim, eles sofrem dor intensa com a minha falta, porque eu sou oxigênio, eu sou maravilhosa. Então, assim, eu queria voltar na anemia pós-forme porque ela é uma grosseira, Bioque. grosseira. Então, assim, é um beijo pra você, agora, tchau. Oi, Brasil. Eu vou voltar na Imácia como estratégia de voto. Que... Mas queria deixar claro que eu não tenho nada contra ela Só que tem que voltar, né? E eu sei que ela vai voltar em mim Porque ela fica por aí me caluniando Dizendo que eu deformo a estrutura dela Eu não acho isso legal Mas Ela devia me agradecer Pois por minha causa ela ficou muito mais magrinha Eu preferia ser uma foice Do que ser arredondada a viu? Mas é isso Beijo, família! E com quatro votos Anemia falciforme Feita é hemácia com um voto Já tenho em mãos o ressalto do paredão nessa noite. Vamos a casa divulgar para os nossos heróis. E com 154,96% dos votos, a eliminada na noite é você, anemia falciforme. Vem, vem, vem prejudicar outro corpo aqui fora! Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria, pagaria pra ver Se pudesse escolher entre o bem e o mal